Boa noite, pessoal. Boa noite! Quando um amor acaba, na demência coerente da verdade, na tristeza apoiante das paixões, sou perdente do bem não definido, sou sopro de um aguro e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 depois de eleitos, a prioridade passa a ser roubar, desviar verbas, muita popinha, que empresários, canales, pagam para poderem ganhar as licitações, superfaturam, mandam usar materiais medíocres para ganhar sempre mais. Todavia, os políticos passaram a lembrar que esqueci, haviam esquecido, que haviam esquecido os esquecidos, que tinham que cumprir as suas promessas e campanha, porém, para fazer tudo o que eles e elas haviam se comprometido